com a gente para conferir os destaques da semana do dia 11 a 17 de março. Filho de um piloto e de uma comissária de bordo, Thomas Schneider foi diagnosticado com uma doença rara no dia 20 de dezembro de 2021, a atrofia muscular espinhal, AMI. Para ajudar a salvar o Thomas, representantes da aviação civil e militar além de familiares e amigos, unem esforços desde janeiro de 2022, quando teve início a campanha. No dia 14 de março, comandante da Força Aérea Brasileira, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, recebeu a visita de Thomas, o segundo centro integrado de defesa aérea e controle do tráfego aéreo Sindacta 2, em Curitiba, Paraná. Já está disponível em nosso site o Jornal Nota Aérea, edição de março, que destaca a atuação dos especialistas de aeronáutica, celebrado em 25 de março, em alusão à criação da Escola de Especialistas de Aeronáutica, em 1950. A edição celebra também o Dia da Mulher, com a matéria sobre as conquistas e as trajetórias do público feminino na Força Aérea Brasileira, além de outras notícias. A Força Aérea Brasileira, por meio da Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate (Copac) e a empresa El Sistemas, realizaram, no dia 16 de março, uma demonstração operacional da campanha de ensaio em voo do Sistema Link BR-2, projeto de desenvolvimento que vai ampliar a capacidade de comunicação das aeronaves. O evento ocorreu na Base Aérea de Canoas, com a presença do Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, dentre outras autoridades civis e militares. No Instagram foi destaque, com mais de 13 mil curtidas, o Desafio do Dia, a qual o esquadrão pertence às aeronaves C95M Bandeirantes e C98 Caravan. Você sabe? Corre lá e participe da enquete também! No Twitter, com mais de 400 curtidas, o voo para o futuro que acontece entre os dias 16 de março e 6 de abril, a réplica do caça F-39 Gripen, em tamanho real, ficará exposta na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Para acessar o cockpit, tirar fotos e ainda conversar com militares da Força Aérea Brasileira, acesse o site evento.fgv.br barra GripenFab e realize o agendamento. A imagem do dia que chamou a atenção no Facebook com mais de 200 compartilhamentos foi da aeronave KC-390 Milênio na base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. O Fábio em Destaque termina aqui. Que tal ajudar o pequeno Thomas? A turma do Fabinho já está engajada nesta missão. Olá, Thomas! Eu sou o Fabinho. E eu sou o Fumacinha. Sabia que a coragem é uma peça fundamental para conquistarmos nossos sonhos? Pois é, você já tem toda a coragem que precisa e agora te convidamos a fazer parte da nossa turma e a viver grandes aventuras com a gente! É isto mesmo, turminha. Thomas, você é uma verdadeira inspiração para todos nós. Conte sempre com os seus amigos da Força Aérea Brasileira.